Olá. Senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho. Depois de muita confusão, muito babado em Ucrânia. Muita final... pedra. Muitas pedras. Estamos finalmente gravando o nosso segundo Chá com o nosso convidado de hoje, que tem 32 anos, mora em Brasília, DF. Está vindo diretamente de Uganda, 11ª temporada do VD, que aconteceu no final de 2013, começo de 2014. Então, há um tempão. É, na temporada dele ele ficou em 15º lugar, e agora, enfim, depois da confusão toda, o UOL ficou, foi o segundo eliminado realmente da temporada de Ucrânia. Seja bem-vindo, o Alisson Martins, o UOL, como quiserem chamar. <risos> Oi gente, tudo bem? Uma pena essas pedras, né? Ai amigo, pelo amor de Deus, eu que não <risos> tenho nada a ver com isso, Tava, tipo, quase roendo meus dedos, já. Eu imagino como é que vocês estavam se sentindo. Foi complicado. É, gente, é, bom, eu sei que tem muito assunto pra gente falar com o Uol. Muita coisa aconteceu antes mesmo da eliminação dele. Antes da gente tratar, fazer essa, esse trajetória aí, desde a eliminação do Pamplona até as Pedras ontem, já deixem seu like aí no vídeo, se inscrevam no canal do VD, quem não é inscrito ainda, ativem o sininho para receber as notificações, aquelas coisas que vocês já sabem. Eu me sinto tão Bem influ... YouTuber, influencer, digital influencer, né? <risos> é, para quem é mais próximo sabe que vem aí logo, né? Mas vamos ver, Eu tô treinando por enquanto. É... Bom, gente, mais uma coisa para alinhar aqui com vocês que estão começando a assistir agora. É, o Al pode voltar pro jogo ainda, né? Ele tá, ele é concorrente à repescagem. Por esse motivo, a entrevista ela, ela tá um pouquinho mais é, sutil. Mas o Al vai falar o que ele quiser, o que estiver no coraçãozinho dele. Vou, gente, eu não vou esconder muita coisa, não. Na verdade, nem tem muito o que falar, na verdade, mas o que eu tiver que falar, vou falar. Muito Depois, bem. se tiver alguma consequência ou alguma consequência. Mas vamos lá. Ótimo. E outra coisa também, outra pergunta que já fizeram. É, desde Bali, a gente tomou essa, essa decisão. É, que as pessoas que acabam desistindo do jogo Elas não fazem entrevista Porque o Chá, de uma forma ou de outra Pode interferir no jogo de quem ainda está jogando Então é, é, é mais justo Que não haja essa interferência Por esse motivo, Sara e Luciano Não vão ter entrevistas Infelizmente, adoraria fazer mas Eu também, é mais... adoraria ouvir eles é, Mas É isso Bom, vamos lá, amigo é, Vamos falar um pouquinho então da eliminação do Pamplona que acho que pegou muita gente de, de calça curta, né? Acho que foi uma eliminação muito surpreendente, não só para a plateia, mas dentro do cast também eu acho que não era uma coisa muito óbvia e esperada. Como que foi foi o impacto disso para você, para o seu jogo? Então, a gente já começa naquela que a gente jamais imaginou que Arilo iria num primeiro CT, né? Com... Powerhouses na em questão de provas, o Rabone, o Cris, o Pamplona. Então a gente jamais imaginou que chegaria num ponto que essa tribo teria que decidir entre eles. E aí o outro ponto surpreendente é que Pamplona, ele é queridinho, né? Ele é um doce e alguém é uma pessoa assim, de, logo de cá, é muito pesado, né? Mas eu entendo que o Pamplona, ele tinha muitas conexões dentro do jogo. E isso poderia afetar uma tribo pequena. Quando você perde já uma prova, você vai para uma outra, você tem que pensar quem eu vou levar, que pode num CT compartilhado não me atrapalhar, sabe? E isso o ele se garantiria em vários CTs com diferentes outras tribos. E então foi uma decisão acertada, eu acho, pela pela Yarilo, mas que não deixou de ser chocante, né? Tanto para a gente quanto para a plateia. Sim. E, e assim, é, esse, esse, esse, essa argumentação, que eu acredito também que tenha sido um pouco dos critérios ali dos meninos para tirarem o Pamplona, ela, querendo ou não, ela reverbera em outras pessoas que têm um perfil parecido com o perfil do, do Pamplona, né? É, você sentiu que algumas estruturas se abalaram ali depois que o Pamplona foi tirado do jogo? Ah, rola o um medo, né? Com certeza. Porque tem algumas pessoas que têm um ego maior por realmente saberem, que são pessoas que têm um jogo mais agressivo, um jogo mais presente, que têm uma rede de conexões muito maiores do que pessoas como eu, que sou uma pessoa que joguei muito lá atrás e sou bem afastado dos jogos. Então, essas pessoas com certeza bateram um medinho, sabe? De que viram que estavam, já logo de cara, focando em grandes alvos então, numa tribo pequena, que qualquer coisa pode acontecer, qualquer motivo é gigantesco para você sentir um mesmo, sabe? sentir essa pressão. Sim, e assim, são pouquíssimos votos para te tirar numa tribo pequena, né? Assim, né? Você não precisa Sim. De, de uma grande aliança para dar um blind, né? A gente viu aí o que aconteceu com o complô, né? Sim, dependendo, você precisa de dois votos só, vai que dois em um, um em outro um e outro um em outro. Dois votos você pode sair, saca? É algo muito... E meu maior medo, eu confesso. Quando quando eu vi 25 pessoas, eu falei, cara, vai ser tribo pequena. E, e, e... Esse era o meu maior medo, porque tribo pequena é um trabalho em dobro. Você pensa que numa tribo maior, você vai ter um trabalho maior conversando com várias e várias pessoas, você vai ter esse trabalho. Mas na tribo pequena... São pouquíssimas pessoas, então você tem que fazer um trabalho muito mais bem feito também. Porque qualquer deslizinho, assim, sabe? Tipo, um A na entonação errada, pode ser um motivo para alguém desconfiar de você e você acabar virando o foco. Sim. É, eu acho que na tribo grande é, você pode até ter um pouquinho mais de dificuldade de se estabelecer uma aliança majoritária ou algo do tipo. Mas é mais fácil também você não ser o alvo. Sim. Na tribo Sim, É muito mais fácil. Na tribo pequena não tem muita opção de alvo, né? É, é, é, é uma maioria de três que precisa, então, tipo, é, não tem muita opção de alvo. Os outros dois que sobram vão ser o alvo, independente se é, são pessoas que você se conecta bem ou tem uma relação boa, você precisa de um alvo, né? Sim, a gente mesmo, eu, mas eu mesmo, dentro da, da, da minha tribo, me dei super bem com todo mundo. Era uma tribo incrível. Mas lógico, eu tinha, a gente tem nossa preferência, sabe? Tipo, se tivesse que acontecer um CT, eu tinha em quem ir. Mas... Ainda bem que essa pessoa nunca vai precisar saber que é ela, né? Ah, a gente não e a, e, <risos> e a gente viu como vocês são muito unidos e fofos juntos. A gente vai chegar lá ainda. Bom, vamos passar então a rodada de terça. Uh! Rodada de terça. Vamos lá. Por partes. É, primeiro, o anúncio do poder comprado né, pelos queridinhos, pelo, pelo povo do exílio. Esse anúncio tira a tribusória do poder, do, do, do CT, né? Imuniza a tribusória é, e, e coloca duas outras tribos para se enfrentarem. Isso, número um, coloca a tribusória muito em evidência, né? Porque você usar um poder desse e jogar duas outras tribos no poder, no, no CT, é, é, pode ter algum um impacto. E para as outras quatro tribos, vira uma loucura. Porque você tem que pensar em milhões de cenários que você não tem como prever de CT. Como é que foi a recepção dessa, dessa, dessa notícia aí no cast? Então, pra, vou passar da minha tribo. Na minha tribo, o primeiro impacto bate aquele medo, porque é uma você perde muita porcentagem de chance de ser da tribo imune, né? Porque acabaram que você, de 20% de chance, você passa para 50. Então, já dá aquele... Ai, meu Deus, a gente tem que fazer o nosso melhor e tal. Mas depois que a gente parou para pensar e a gente é, firmou que a nossa tribo, que a gente iria até as pedras se fosse preciso, Pra gente foi mais suave, porque a gente sabia que a gente não ia precisar votar entre a gente. Então a gente teria que ficar muito maior. E o que foi aí que a gente decidiu fazer ah, para todas as tribos, que a gente tava realmente muito unido. E eu, eu fiz de uma parte que.. Do meu jeito, eu falava, ó, oh, a gente tá muito unido, é isso, isso, isso. Mas tem algumas pessoas da minha tribo que chegou, chegou no conhecimento. Acho que estava fazendo de uma forma mais agressiva. E acho que isso que pode... Aí se a gente já joga para o CT de hoje, que a gente que eu falo daqui a pouco. Que já pode ter feito uma mudança. Você né? acha que tipo, a postura não, não, não, de vocês pode ter... Com o comportamento ter... das outras... Entendi. Deu uma travadinha. Sim, uma eu volta. acho que tivesse acontecido a nossa postura ajudou muito se a gente tivesse ido para o CT na terça. Só que nesse tempo de não ter tido CT na T, se, se repetir essa mesma dinâmica do jogo pra quinta, deu tempo para as outras tribos se reestruturarem e pensarem numa forma de combater, combater a minha tribo. Entendi. Sendo que, e só que isso foi ajudado por uma pessoa da minha tribo que tipo, pode não ter percebido, pode ter sido inconsciente, mas fez de uma forma mais agressiva. Sim. E isso acabou que deu ou raiva nas outras tribos, ou uma vontade maior de tirar um de nós, por causa disso. Entendi. Tá, a gente já chega lá. Vamos, vamos voltar. Vamos e... lutando. A gente precisa conversar isso depois. Sim. Na terça, porque eu vou entrar no detalhe disso aí. que eu acho que isso é importante. Porque eu acho que vocês tinham uma coisa que era muito forte para vocês, e que acabou uhum. virando um calcanhar de Aquiles, né? Mas, tá... É, bom, aí a Mokoshi então fica imune em primeiro lugar na prova polêmica de terça-feira as coisas vão o, o, o cenário vai se desenhando desfavoravelmente cada vez mais e aí acontece aquela interpretação é, ambígua das regras da prova, a moderação tem que tomar ali a atitude no calor do momento todo mundo muito exaltado Sarah desiste no meio do rolê e aí, enfim, aí vocês vão dormir. Com que cabeça que vocês foram dormir nesse dia, tipo assim? Cara, a gente ficou... Ai, calma. Tirei meu fone. <risos> então, <risos> foi muita coisa. Primeiro, eu já tava interessadíssimo que na, minha, na hora da minha prova, quando eu comecei a arrastar a as poções para achar o certo, achei a primeira certa, achei a segunda certa, já tava tipo, a arma saindo, meu computador desligou na hora. E até Nossa. eu não consegui voltar. Foi, tipo, eu já tava, gente, eu vou conseguir, vou conseguir. Os meninos acompanhando falaram que eu tava em segundo lugar na, na prova, aí meu computador desligou, eu perdi uns cinco minutos até conseguir voltar. Mas isso, culpa minha, culpa minha de meu computador desligado, e pronto, foi. Então eu já tava nervoso por causa disso, aí aconteceu tudo aquilo. E. A gente perguntou no, no, no, no, no chat mesmo, na postagem, quando falaram que as duas tribos não iriam participar, a gente falou, Ai, mas tipo quando falaram que a Mocote não ia participar e a Peru não tinha mais chance, então a gente, mais se a Peru participar, lógico que eles não vão jogar com aquela vontade, porque eles não têm mais o que ganhar, né? Então, obviamente, a Yarilo já vai estar tá imune, pode dar imunidade para elas. E tipo, ninguém contestou isso, sabe? A Yarilo não contestou. Então a gente achou que tava tudo muito suave, tanto que a gente jogou, foi pro, pro seguinte, o Ali ganhou, e aí começou a confusão. E, e a, as formas achar uma solução que não prejudicasse nem a minha tribo, nem a Yarilo. E acabou que tava nas regras, né? Que, que quem, quem desiste, que tem desistência, o episódio é. Anulado. E foi o correto, sabe? Tipo assim, infelizmente a Yarilo saiu enfraquecida, Mas ao meu ver foi a decisão mais correta e mais justa da, da, da moderação. Sim. Mas que é... mexeu bastante com a gente. Todo mundo foi dormir, bem abalado, assim, sabe? Porque é algo que pode acontecer com qualquer um de nós, sabe? A gente, quando a gente aceita entrar no jogo, a gente coloca que a gente vai dar o nosso melhor. Só que quando chega realmente na hora do jogo que você vê como que funciona, aí que você tem noção da realidade do peso do jogo, da dinâmica que vai ser, do tanto que você precisa entregar e do tanto que você tá conseguindo entregar, sabe? É, é muito eu... complicado. Sim. Eu acho que assim, as decisões que são tomadas nesse nesse tipo de situação imprevista, né? Elas são muito difíceis mesmo, não tem não tem muito é muito difícil você ser justo, você não desagradar ninguém enfim eu acho que todo mundo ali todos os envolvidos tem as suas razões para terem tomado as decisões que tomaram acho que todo mundo tentou é, ser o melhor e até onde até onde era o limite que que conseguia é, as pessoas também né o a, a Sara é, na justificativa dela lá falando que o, realmente o jogo... A, o jogo mudou muito de quando ela jogou para hoje e que os, os horários estendidos também estavam prejudicando a, a rotina pessoal dela. Enfim. foi uma situação. Eu acho que, que os dois foram extremamente corajosos em serem reais, com, tanto com a moderação, reais com eles mesmos, sabe? Tipo assim, corajoso porque sabe que vai vir uma onda de hate. Porque por mais que a gente tenha essa, essa imagem do mundo do jogo, sempre tem um hate, sempre tem alguém que vai falar. E eles... Eles tipo, colocaram, eu tô desistindo por causa disso, disso, disso, e você tá o que tiver que vir, sabe? Tipo, é muita coragem. Eu uhum. mesmo não sei se eu teria coragem pra saber lidar com isso, e eu fico muito feliz que eles saíram bem e estão super ótimos. E foi o melhor pra eles, sabe? Tipo, é muito. muito é, bom. eu acho que é, enfim, é isso, né? É o tipo de coisa que ninguém quer passar, e também não cabe julgamento, eu concordo com você, não acho eu que. Mesmo. Uh... É que é muita coragem para você reconhecer no jogo que você entrou, ainda mais no second chances que você entrou tipo com sangue nos olhos, querendo uma nova oportunidade, querendo reescrever a sua história. No jogo como esse, você reconhecer também que você chegou no seu limite e que tipo não tem condição mais para você. Eu acho que também é um ato de coragem. Eu concordo com você. E enfim, página virada. Next. É, Reescrever a história. Bom. É, obviamente, né, para o Luciano e para a Sara isso foi uma decisão irreversível e isso, com certeza, mexeu no jogo de muitas pessoas que ainda estavam no jogo e que estavam contando com eles como aliados ou que, enfim, não tinham a intenção de jogar com eles Eu contava com o Luciano Sim E eu contava e... muito Então, para mim, foi um... Bach, quando ele saiu, então tipo quando ele saiu tipo assim da Sarah eu não tive contato com a Sarah realmente eu sei que ela não tinha tempo e realmente eu não posso eu não procurei ela mas com o Luciano, eu senti pesado quando quando ele decidiu porque a gente conversou bastante eu, eu vi o tanto que tava atarefado mas isso afetou meu jogo assim tipo assim numa maneira que eu olhava para o futuro sabe ele era uma pessoa que se eu com a ele dele, eu sei que eu eu poderia contar com ele, mas eu acho, né? Luciano, porque... <risos> você, você acha que a saída dos dois mexeu com o jogo de muita gente, amigo? Mexeu, mexeu, sabe? Tipo, na tribo, na, na Yarilo, principalmente com a, com a, com a saída da Sara, todo mundo mas o meu, a estratégia minha de tentar fazer minha tribo foi jogar a Yarilo lá para trás, no, nos rancos queridinhos. No porque todo mundo queria enfraquecer ela, sabe? Porque no momento que você vai para um CT de duas tribos em que um sai, você vai querer ir com a tribo que tem menos gente, para você ser maioria. Então, a gente já se organizou para colocar eles no fundo, para não ter chance deles terem imunidade, não ter chance de terem ídolo, porque seria muito mais fácil você ir para o CT com a Yarilo ou com a tribo do Luciano, sabe? Porque era minoria. E era o que a gente queria, que a gente estava tentando fazer. Então, sem contar as alianças, né, porque num jogo que tem vários e vários e vários poderes que podem ser ativados a qualquer momento, em que uma swap tá aí para acontecer, que eu tenho certeza que rapidinho vai acontecer, uma pessoa que você tinha certeza que vai jogar já dá uma desestruturada, você precisa de um momentinho para pensar o que eu vou fazer agora. Sim. E, enfim, você acha que... Bom... Você já me deu uma informação aí, né? Você já falou que as tribos que estão com mais gente estão aí querendo ir para o CT com as tribos que tem menos, menos gente porque fica... Eu não disse situação... nada. Fica no ar. Fica no ar, mas... Você pode já estar rolando isso. E aí... Tá. Tá bom. <risos> fica, fica na minha <risos> É... Não, é brincadeira, mas é, isso é óbvio, né gente É fácil, pra ser uma tribo tá Cinco pessoas tão unidas, igual a minha tribo tava Lógico que a gente vai querer ir pra uma tribo com três ou quatro pessoas Pra não precisar ir pra pedra como a gente foi Até porque vocês sentiram na pele as consequências, né Do que, que é ir pra uma tribo Do que, que é ir num 5 x Olha só, e aí, bom Depois do, da rodada do da, da desistência dos meninos e da saída da Sara, que foi a saída oficial na terça-feira, né? É, o poder, o mesmo poder é utilizado novamente agora pela tribo Mokoshi, que estava praticamente toda entre os cinco queridinhos, se eu não estou enganada, né? Ficaram, eles, ficaram muitos deles ali entre os cinco uhum. queridinhos. Top seis. A Marcela ficou em sexto lugar. E apenas quem foi ficou de fora, quem foi... Ah, mas Marcela ficou em sexto e uma outra pessoa de outra tribo ficou no top 2. Aí tem coisa, né? Aham, uhum, você quer comentar que coisa que tem? Que a gente está curioso. Não, eu, eu, eu realmente tentei, sabe? Tipo, é, é muita coincidência, seis pessoas da mesma tribo ficarem no top 6. Então, aí teve coisa. Tipo, eu não consegui identificar certamente o que teve, com quem teve, mas é de fato que realmente teve, porque tem gente ali que eu coloquei em todas, eu coloquei em último lugar. E mais gente colocou essa mesma pessoa em último lugar. Então para ela ter ficado no top, ela precisava ter muita gente colocando ela em primeiro, segundo, terceiro. E ou é muita sorte da pessoa, ou teve uma aliançazinha aí. Amando ah, essa fusão de survival com The Circle Tá tudo pra mim essa twist Sim, né? E eu saí eu provavelmente seria o top 1 dessa <risos> Será, amigo? Uai, eu fiquei nos top 5, né? É, ia ser Ia pro exílio, ia visitar o exílio Podia ativar ia, um... ia ativar uma coisa deliciosa <risos> A plateia é sedentíssima Pra saber o que, é que tem nesse exílio Tem muita coisa, né, amigo? Tem tem muita coisa que pode mudar tudo assim, ó. Bom. E é... No começo, a, o primeiro exílio foi engraçado porque ninguém sabia a real, a real força do exílio. Então, tipo assim, todo mundo tentou jogar ele para trás, ficar ali no meio, ninguém queria se expor muito na hora. Mas depois que a gente viu que tinha imunidade, que tinha outras coisas. Assim, tá todo mundo lutando pra ficar na frente agora. Muito bom. É, e aí, só que dessa vez, então, quem está imune é a tribo Mokoshi. O que, pensando por esse lado, é, era bom para vocês porque era menos uma tribo de cinco pessoas que poderia ir Sim. com vocês para o CT, né? E era assim. uma tribo boa em provas, né? É, e aí, qual foi a estratégia da tribo de vocês para a prova ontem? Assim, como vocês se organizaram para fazer a prova? Então, eu, eu pedi para sentar, porque eu estava cansado, já passaram uns dias, dois dias complicados, e a gente, quando viu a prova, viu que precisava, que era raspadinho. Então a gente decidiu sentar também o um Ramon, porque ele não estava com mouse. E a gente focou. Só que a gente comentou durante a execução da prova que foi o que custou a gente ser perdido. Os meninos identificaram um do, uma das pessoas errado. E, e deu tempo de fazerem todas as combinações possíveis. A gente, inclusive, teria, tipo, quando a primeira pessoa terminou todas as combinações possíveis, o Rabone ainda não tinha acertado a dele. Não. Se a gente tivesse identificado a pessoa correta, de cara, que era o Edu, Nada as pessoas foi. deixaram passar o Edu, a gente teria pelo menos em segundo lugar, assim, no mínimo, e a gente teria ficado demônio. Mas é algo totalmente passivo, assim, de erro, sabe? Tipo... No, no calor da prova, naquela emoção, tipo, a gente numa chamada, com todo mundo falando, ah, é tal pessoa, é tal pessoa, lógico que você vai ficar, você se sente tenso e você deixa passar uma coisinha mínima. Sim. Onde gente, foi? só, só O pra... meu computador desligou. Sim. Só gente, pra só para quem está assistindo a entrevista e não acompanhou a prova, para vocês entenderem do que, que o Wal está falando, é, a prova era uma raspadinha, então você tinha que primeiro identificar qual era a pessoa da raspadinha que tinha só três figuras. As outras... Eram quatro, quatro pessoas, era, era, um, era foto dos 25 participantes, sendo que todos eles se, re, se repetiam quatro vezes, exceto quatro participantes. E nesses três, tinha um, cada um tinha um número, e a gente tinha que fazer a combinação para poder passar, completar a prova, né? É, e é um erro que, tipo, realmente é, tipo assim, esse erro que aconteceu com vocês, vocês identificarem a pessoa errada, vocês vão testar números errados, não tem como terminar a prova, e é um tempo muito precioso que vocês perdem até vocês identificarem é, o nós erro. nós fizemos uma matemática, e com esses quatro números, a gente teria 24 é, combinações possíveis. Então... Os meninos testaram as 24 combinações possíveis, o número de cada um deles, e não foi. Da, da, teria dado tempo da gente ter conseguido, né? Mas esse rinho... Bom, então, o início de um sonho foi aos pouquinhos... Eu tudo tá... errado. Porque vocês viram a Yarilo vencer, e depois vocês viram a Zória vencer a segunda vaga, que era outra tribo também que tinha quatro pessoas, e aí duas tribos de cinco pessoas pro setor. Primeira reação, vocês acharam que ia ter pedras, vocês acham, o que vocês acharam quando, quando vocês foram com a Peru para o CT? Então, na nossa leitura, a é que pessoas já tinham falado para gente que poderiam flipar, se ter passado no setor da terça-feira. Então, a gente acreditou que ia achar ali no, no meio deles uma, uma rachadura, então a gente tentou voltar numa pessoa que a gente que teria mais chances de uma ou outra pessoa fliparem, né? Foi que foi o que não aconteceu. E a nisso, tipo. Uh, foi... Esse até foi complicado, foi estressante, assim, pra mim, porque o pessoal dessa tribo veio falar comigo. E eles poderiam ter conseguido alguma coisa se tivessem falado comigo de uma maneira melhor. Você. Ah! Você poderia ter flipado! Então, vou. Tá, vou falar, vou jogar. Eles eram falar. Quando a gente perdeu, vieram, vieram quatro pessoas dessa tribo falando que seria eu votado. E só que eles vieram de uma forma muito. Tipo assim, eles já tinham reclamado comigo. Duas pessoas dessa tribo já tinham reclamado comigo de que pessoas da minha tribo estavam sendo agressivas com eles. Da forma de, ah, não, a gente não vai flipar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ah, a gente desculpa. Esse não é o jeito que eu quero jogar, não é o jeito que eu queria que minha tribo estivesse jogando. Então, se tivesse sido eu, mas eu acredito e falaram, não, não foi você. Se tivesse sido eu, desculpa e me desculpa pela minha tribo. Só que eles me abordaram do mesmo jeito, gente. E eu sou uma pessoa que eu não aceito ser confrontado, não aceito ser botado contra a parede. Cara, chegaram em mim falando, você vai ser o votado, você vai ser votado, fala o um nome pra gente te tirar. fala cara. Eu, ainda mais essa tribo, que tinha duas pessoas que eu tava meio que jogando, sendo que uma delas tinha total liberdade de vir falar comigo. Sabe? Tipo, vem falar comigo dessa forma, eu não aceito. Não, por, por isso que falaram que o... Acho que o Gugel falou que tinha sido a pessoa que tinha tido mais chance de flipar. Eu não escolhi flipar por causa da forma que eles me abordaram. Eu não gostei. Sabe? Tipo, eu joguei o Ganda, que foi um jogo extremamente pesado. Foi um jogo de... de das pessoas forçando uma outra. Eu não vou aceitar. Eu entrei no... Eu entrei no, no Second Chances pra fazer um jogo diferente. Se você quer vir de uma forma mais agressiva, uma forma... Para me intimidar, cara, não vai conseguir. Eu, eu, eu saí por causa disso, mas eu falei, não vou mudar meu jeito, não vou mudar meu, minha forma de pensar por causa disso, sabe? Tipo, se eles vieram, tivessem vindo falar comigo, o que, que a gente vai fazer? Vocês vão flipar? Vocês não vão flipar? Porque a gente não vai. Me fala o no nome que você votaria. Me fala, eu teria falado. Eu quase falei na hora. Só que eu falei, <risos> não, não vou falar, velho. Eu não vou entregar alguém da minha por por umas pessoas que estão sendo causando bullying, sabe? Estão fazendo bullying comigo. Sabe? Tipo, que chegaram falando, Alisson, você vai sair. E eu vou falar, gente, olha, eu, eu, eu, eu, aí o pessoal falou assim, é, me falaram, mas a decisão da tribo, eu falei, você não tem voz na sua tribo? Porque eu tive na minha pra tirar seu nome. Aí, começaram, depois vieram falar, fala o nome, fala o nome. Só que fala, eu pensei, tem uma pessoa da minha tribo que eu fliparia. Se eles tivessem votado nessa pessoa, se eles tivessem acertado, eu teria flipado. Tanto é que quando surgiu o nome do Eduardo, a primeira coisa que eu falei pra eles, falaram, votaram no errado. Mas se eles tivessem me abordado de uma outra forma, eu teria sido assim, e eles seriam me mantido como aliado deles, dessas duas pessoas, porque eu teria visto que seriam pessoas que eu poderia confiar, e se, mesmo se eu tivesse continuado no jogo, eu não ia mais jogar com esses dois de forma alguma. Pelo contrário, eu ia fazer o possível para tirar os dois. Porque eu não, não aceito esse, esse tipo de comportamento. Jesus, toma conta. Então, quer dizer, você está me falando aí que é, existia rachaduras na tribo Peron E que, aparentemente, a, a, a Veles Strong também tipo, era... Havia possibilidade de quebrar? Por minha Sim. parte. Mas, tipo... Porque... Então, não, tudo bem. Mas só, tipo... Quer dizer, você acha é. que o que para as pedras, então, no fim das contas, foi a postura que as duas tribos tiveram uma com a outra, que criou um certo, tipo, um rancinho, tipo, não vou fazer isso com essas pessoas agindo desse jeito. E aí as pessoas isso se eu falo por mim, não não falo pela tribo. Esse ranço eu falo por, exclusivamente por mim, sabe? Porque até porque pelo que eu vi, eles não buscaram pessoas da minha tribo para falar. Então, quando tava na chamada, eu era o único que tava tendo contato com eles, tanto é que eu que falei para pros meninos que que seria eu e tal. Mas tipo assim, eu fico muito feliz e não ter flipado, porque eu realmente gosto todo mundo da minha tribo, por mais que tenha uma pessoa ali que eu peguei Adoro a pessoa, adoro, adoro, adoro, adoro. adoro. Mas ela me ah. fazia perder a paciência. Mas adoro a pessoa, adoro de paixão. Tipo, foi uma pessoa que eu gostei muito, mas me tirava paciência nas chamadas. Então, tipo assim, se fosse para perder alguém da tribo, se fosse ele, seria... <risos> algo que seria mais fácil, assim, para mim, sabe? Tipo, os outros três eu não... Não, não trairia, não. Quer dizer, então não era exatamente tinha uma Perun Strong e uma velha Strong. Foi um, um conjunto de circunstâncias que levou ninguém um, a flipar. Foi um conjunto de fatores, isso. Foi o... o... Na verdade, o que fez isso acontecer foi a arrogância da, da minha tribo em primeira parte e depois a atitude agressiva deles comigo. Não com minha tribo, mas deles comigo. comigo. Eles que me fizeram ter tipo... Tá, tá. Foda-se. Se eu sair, vou sair. Mas eu não vou fazer o que eles querem que eu faça. É, o que é muito assustador é porque a gente tá falando do F21, não é isso? 22. 22? 3, 4, 5. É, saíram... É, 22. 3... F22. Tipo assim, pedras no F22, com oito pessoas puxando pedra. É um negócio muito assustador! Assim. É bem surreal, né? É, quando eu vi isso acontecendo, eu falei assim É sério que essas pessoas estão indo para as pedras? Não é 22 com oito pessoas puxando pedras? Mas aí você pensa, aí você lembra do que eu falei sobre tribo pequena Porque Sim. você num, num jogo que tá bem imprevisível, você tá numa tribo pequena Uma tribo menor do que as é. outras é extremamente perigoso. Então você sai daquela segurança que você poderia ter para um depender de outra tribo, sabe? Você não tá, não, passa a não depender apenas da sua. Você depende de mais cinco pessoas de Sim. fora. Sim, é, e não, é, uma, é um outro fator sem, sem dúvida que eu Sim. acho que, que acaba que fortalece as tribos que, principalmente, as que tem uhum. mais gente, né? Amigo, então vamos falar então do que, é que vocês sentiram, porque o que a gente sentiu na plateia eu acho que todo mundo sabe, todo mundo estava junto comigo na né? mesma emoção, mas tá, ok, eu acho que o Edu e o Hugo devem ter tipo, ficado muito aliviados, que eles não iam O Edu, o Edu estava em pânico, não, o Edu estava em pânico, o Edu estava se sentindo extremamente culpado pela situação, ele, ele tinha falado que a gente podia flipar, que ele não ia se sentir mal, ah... Eu me sentiria mal se isso já me passa, sabe? Tipo, mas eu também me sentiria mal alguém saindo por minha causa. Mas a gente ficou muito nervoso, sabe? Tipo, eu, quando fui escolher a seis, veio na minha cabeça seis. Aí veio, na mesma hora que veio seis, veio. É a pedra que vai sair. Mas eu falei assim: ah, quer saber? Vai a seis. Se tiver que ser a seis, vai ser a seis. Só que quando eles começaram a, a soltar a pedra, eu postei lá falei, que maldade, porque realmente é maldade, porque a gente já tá muito tenso, já ficou tenso com prova, ficou tenso com CT, ficou tenso com fazer outra tribo flipar pra ver se a gente não precisava ir pra pedra, chega na pedra, uma maldita pedra por uma, por uma. Cara, foi tenso, eu, eu tava já, eu já tava há quase 40 horas sem dormir, tava, antes da prova eu tava dormindo em pé, quando terminou essas pedras... Eu passei duas horas para conseguir relaxar. Por mais que eu estivesse assim, super tranquilo com o que aconteceu comigo, o, o, o nível de adrenalina foi tão grande que, mesmo com todo o cansaço, eu não consegui, não consegui dormir. Me deu um, um, uma suadeira. Aqui em Brasília tá super frio. Eu fiquei tão suado que eu saí abrindo as janelas da casa inteira para vento. Eu tava suando. Que tão calor que eu fiquei. Mas foi. Eu tava precisando de uma emoção dessa, assim, né? Foi gostosinho até. Mas foi bem. Puxado. Eu, é, eu acho que assim, depois que passa, deve ser uma emoção muito única você ter participado de um CT em pedras, assim, sabe? Tipo, cair ruim, né? Mas... Olha, mas é o que eu digo. Se eu entrar no, no, no VD e não sair num CT histórico, então não foi o VD. Porque meu CT de Uganda também foi daqui a bem pouco delicioso. Eu vou te... Foi o. Foi um revolt também que você saiu em, em, em Uganda. E foi um revolt foi. desse. Dito, né? Assim, todo mundo usou foi, ídolo. Foi, Ainda não tinha acontecido isso no Survival Real, então quando a gente voltou, eu flipei. Foi um, um CT que eu flipei contra Tadeu, que eu decidi que não ia aguentar mais o que tava acontecendo no jogo e decidi flipar. E aí Tadeu usou ídolo, Juan usou ídolo. E aí, foi aquela confusão de que, que a moderação, o que, que a gente vai fazer agora? Isso nunca aconteceu com a gente, nunca aconteceu no jogo. E a moderação começou a brigar, a gente começou a brigar para ver o que ia acontecer. Teve o revolt, eu fui traído por a pessoa que eu com mais confiava no jogo. Foi o voto decisivo para me eliminar. Isso aí, não sei histórico, primeira vez que aconteceu isso nos jogos foi comigo. Como é que como é que foi a história? Os votados do CT foram o Juan os e. Os dois o... votados usaram o ídolo de humanidade. Então acabou que eles não poderiam ser votados no revolt, que eles foram os únicos votados. Então todo o resto da tribo que não tinha sido votado foi, é, poderia ser votado agora no revolt, como se fosse a primeira vez votando, né? E aí acabei me lascando. E você? E aí teve tipo não não teve empate? Você recebeu a maioria não. do voto? Era o um hum. número. era é, recebi. Um voto de diferença. O maldito voto. Que desespero. Que, que acabou sendo de, da pessoa que eu considerava meu maior aliado. E agora? Olha isso, gente. Você olha isso, né? Você desse, e agora você vem em, em Ucrânia. Pra passar. por um outro revolt, acabar na pedra. E sair. sair. É, <risos> socorro, que desespero. Ah, Mas... eu acho que não nasci para vender, né? Vocês estavam chamado. Né? Eu acho que a, a plateia podia torcer para eu voltar na repescagem, porque eu acho que seria a garantia de um outro CT maravilhoso se eu saísse, né, depois? Ah, eu acho, amigo. Acho que, acho que faz todo isso. Assim, que... galera. O é temporada com o Já temos aí umas, umas, umas... Como chama? Fugiu o nome do negócio. Quando é uma coisa corrente? É, uns, uns negocinhos pra você ficar atento, era né? uma superstiçãozinha aí, né? Ah. Bom, e você estava em chamada durante o, o, a retirada das pedras e tudo? Uhum. Estava. <risos> e como era o clima? O que, que as pessoas falavam? A gente viu para o profeta teve um enterro, né? Porque... Parecia um velório, tava todo mundo em choque, todo mundo... Mas eu sabia, eu tava sentindo, eu falei, eu tava sentindo, então. Eu toda hora eu falei, gente, sou eu, pode ficar tranquilo, foi maravilhoso jogar com vocês. Eu toda hora eu tava tentando reforçar isso pra eles, porque se eu tava achando que ia ser comigo, não tinha motivo pra ficar torturando eles, sabe? Deixando eles se torturarem. E. E aqui, quando o Yuri anunciou a sua, a sua pedra também, ele anunciou igual ele tava anunciando, deixou todo mundo que tava salvo, né? Foi, o Ramon. Tadinho, ele ficou feliz porque ele achou. Ele você foi salvo, eu o quê? Eu fui salvo? ele foi lá, ele, ah não, eliminado. Eu, ah tá bom então, uhum. tadinho. Aí eu também fui comentando: ai Yuri, meu Deus do céu, que maldade com esses meninos, Jesus eu não tenho intenção, cara. Mas, a, gente tava tão, a gente tava tão nervoso que a gente nem prestou atenção, assim, sabe? Tipo, mas depois foi um, foi um alívio, porque como eu disse no meu texto de despedida, né? Foi uma semana muito, muito, muito complicada pra mim, então pra mim. Acabou, de certa forma, tipo assim, não sendo um alívio, mas acabou me dando mais chance de poder fazer o que eu preciso fazer nesse momento, sabe? Sem ter peso na consciência, sem ter divisão assim, de, de funções. Focus, né? tá então, tipo, por isso que eu, sa... é, eu, sa... eu saí, mas eu saí, tipo... Todo mundo vai falar, ah, espero que você fique bem. Porque, gente, mas eu tô bem. Eu saí muito... Tipo, é culpa para pra todo mundo. Eu prefiro sair dessa forma do que sair levando um blind. Do que sair magoado, sabe? E é, aí você tipo, saiu? Tô, tô, tô, tô bem. Saí sem votos, olha, sou uma Siri. <risos> aí, cara, eu tô saí bem, saí feliz, então saí tipo muito, muito, muito feliz com, com as pessoas que eu joguei. Então, tô, tô, tô, tô, muito aliviado, sabe? Tipo, quero voltar muito, porque quando eu voltar, toda essa, tudo que eu preciso focar agora, já vai ter passado e eu vou estar, de, de novo, com a cabeça 100% no jogo, 100% querendo ganhar, 100% Fazendo o que eu estava fazendo já, porque acredito que eu estava fazendo um jogo jogado mesmo, sabe? Tipo, assim, por mais que eu pareça ser quietinho, eu estava fazendo um jogo, estava fazendo as conexões. Eu então... Que, eu acho que, tipo assim nesse sentido, a gente está tendo uma temporada bem legal. assim Eu acho que está com um gameplay bem elevado. assim Dá para sentir. Sim, você acredita que teve uma pessoa que chegou pra mim criticando o meu jeito, falou que o meu jeito fechado, meu jeito mais sério, poderia fazer com que as pessoas não confiassem em mim. Aí eu... eu tô do seu jeito sério? <risos> Quem é essa pessoa? <risos> é, é. Porque que assim, não a pessoa. Aí eu falei, cara, olha, eu joguei... Meu primeiro jogo foi em 2006. Meu último jogo que eu participei até o mais pra frente, assim, foi o Ganda. Então, era uma realidade muito diferente dos jogos que são hoje, sabe? Você não tinha que fazer social, você não tinha que acordar e mandar uma mensagem pra 100 mil pessoas, manter conversa com 100 mil pessoas. Então, eu tava fazendo um jogo que eu era acostumado, tava tentando me adaptar ainda, tava, tipo, vendo como que é, tava, tava me adaptando, tava, tipo, assim, mas... Falei, cara, se eu precisar mudar esse meu jeito, só não vai perceber que é falso. Então, hum. eu prefiro que não tenha confiança sim. Pensando, do que ter, do que as pessoas não tenham confiança em mim de qualquer forma por eu estar sendo algo que eu não sou. Aí o que eu fiz? Eu cheguei nas pessoas fora da minha tribo que eu queria jogar e falei olha, estão falando de mim, de mim, de mim, eu quero jogar com você, você quer jogar comigo? Porque eu sou assim, eu não vou mudar. Se você quer jogar comigo, vai ser desse jeito. Então pronto. E... Ótimo. Foi. Amigo, o que, que te fez aceitar o convite? Cara... Eu fiquei muito surpreso, porque eu pensei que eu jamais seria chamado, né, porque sair jogando da forma que saí, sair traído. Eu sou uma pessoa muito ausente dos jogos, sabe, tipo, assim, por mais que eu ame esse mundo, é o meu jeito, sabe, tipo, eu passo meses sem, sem aparecer, anos, então eu pensei que ninguém mais lembrava de mim, saca, tipo, então... Eu me senti honrado em ser chamado. O que me fez aceitar foi me sentir honrado, me sentir prestigiado, sabe? Tipo, me sentir lembrado. Isso que, que fez isso. Também pandemia, né? Você precisa de alguma coisa para tirar tudo, todas as dificuldades que está passando, assim, sabe? Você se teletransportado para algum outro lugar que não tenha todos esses problemas. Hum. E, bom, tô te fazendo essa pergunta, porque Vamos supor, tá? Que não venha aí a repescagem. Vamos supor que a sua história acabou aqui. Por hum. que a gente vai aceitar uma terceira chance? Gente, eu sempre falo que tô aposentado, né? <risos> sempre. Fala isso antes do TW, fala isso antes desse. Sempre falo. Ai, ah, não sei, gente, de verdade, porque... Eu gostei muito de jogar esse jogo, muito, muito, muito. É muito bom, tipo assim, as pessoas incríveis. Mas acho que isso é mais por conta do cast mesmo, que foi um cast que estava bem alinhado, assim, com, com, com as expectativas assim, do jogo que eu criei. Então, não sei, tipo assim, depende. Acho que tudo depende do momento. Se for um momento que na minha vida que seja tudo tranquilo, igual tava agora, pode ser que eu aceite sim, sabe? Tipo assim. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu fico feliz quando me lembram de mim, quando Bichão, ah, essas coisas então Ah, ah é, eu vou né, sozinho, assim, acho... faz um bem pro ego. Sim, acho que não tem que não se sinta querido. Ah, pois é, assim. então eu não sei. Tipo assim, eu não digo que não aceitaria, mas também não digo que aceitaria, sabe? Depende, dependeria muito do meu tempo, porque se eu entro em algo, eu entro pra estar 100% focado. Então se eu não e... puder estar 100% focado, eu acho que eu não aceitaria. Mas eu. <risos> E, e se vier aí uma terceira chance, o que, o que você faria diferente? Assim, o que você acha aqui? Não iria para as pedras. <risos> ah, né, amigo? Só... Acho que era a única coisa que eu faria diferente. Não ir para as pedras, né? Bom, vou sobrar as velhinhas então. Quadro final. A gente. Bom, se você não assistiu do Pamplona, está assistindo do Al aqui pela primeira vez. É... É, ao contrário do, dos chás anteriores, eu não estou falando o nome para vocês da plateia Porque o Ali pode voltar, então não quero comprometer Mas ele recebeu antes duas arrobas Que ele vai falar agora o que, que ele deseja para elas Vai soprar a velhinha da arroba e vai, vai, vai falar o que, que ele deseja para essas pessoas Pode falar do arroba 1 Ah, arroba 1? Ah, ele é incrível é, Ele é muito fofo, tipo... A gente fechou no primeiro dia, na primeira noite, mesmo a gente sem saber em qual tribo a gente ia tá, a gente fechou no, no... Quando assim que revelaram as tribos a gente foi um pro outro e certificou que a gente tá junto. Só que chegou num momento do jogo que eu dei uma vacilada, assim, vacilada não, tipo assim, a minha confiança na pessoa deu uma, uma vacilada, sabe? Fiquei pensando, será que eu realmente posso confiar nele? será que realmente é isso que estão falando? Tá chegando algumas informações que pode estar jogando contra a pessoa que dentro da tribo tem uma outra pessoa que pode ser mais próxima, mas essa pessoa me mostrou depois que realmente é, a confiança que eu depositei nela foi correto, que é uma pessoa incrível e fiquei muito feliz com minha reação e jogaria se eu voltar para o jogo eu ficaria feliz, essa pessoa ainda tá no jogo. Muito bem. E o Arroba2? Nossa, o Arroba2 é um exemplo de fofura. De verdade. Uma pessoa que ganhou minha confiança, assim, muito fácil, sabe? Tipo, no começo eu ficava assim com medo. Eu falava, gente, essa pessoa joga pesada, essa pessoa assim, mas foi galgando, assim, sabe? Tipo, chegou no nível que.. Me conquistou, assim, sabe? O jeito da o jeito dessa pessoa. E. E é isso, era uma das pessoas que tava mais próxima, assim, que eu tinha mais proximidade. Vocês falam de todo jogo, tipo, assim, não em relação só a aliança, relação a jogo, mas eu falo em relação a, a pessoal. Tipo, a gente conversar, a gente não conversava só de jogo. E é uma pessoa que eu quero continuar conversando assim. Na verdade, todo cast, né? Eu quero continuar conversando. Eu só tem umas duas pessoas, assim, que... Amo. <risos> Sempre tem, né? Não, três, três. Aumento pra três. Tudo bem, não vou te fazer falar quem são os três, não, porque vai que você encontra com eles de novo, né, no, no, na repescagem aí. É, mas uma eu coloquei todas as vezes lá no final do... <risos> ai, ai, ai, depois você me conta, em quem são as pessoas... É, amigo, bom, a gente está chegando no fim, adorei, foi um papo ótimo. Você é muito divertido, como sempre, sempre gostoso conversar com você. É, se você tiver alguma coisa, alguma consideração a fazer, alguma coisa que você queria comentar ainda, o espaço está aberto para você. Então, ontem eu vi algumas pessoas falando que era loucura se arriscar esse ponto para uma pessoa que, que daqui a pouco nem vai lembrar o que você fez. Mas, gente... Eu fiz o que eu achei que deveria ser, eu segui com o meu jogo da forma que eu queria seguir. Eu entrei no jogo falando que eu queria mudar a percepção que eu tive do, do jogo do VD. do E realmente mudei, sabe? Foi um jogo que me fez muito feliz, foi um jogo que, que eu joguei. Estou muito feliz com a minha participação, não tenho vergonha nenhuma do, do que eu fiz no jogo. Não tenho vergonha nenhuma de ter aceitado ir para as pedras por alguém. Eu iria de novo, estou muito feliz. E queria agradecer a todo mundo que jogou comigo, todo mundo que fez esse jogo ser... Leve, ser gostoso, porque a gente está no momento muito complicado assim do mundo em que já é um peso assim gigante para a gente. Se a gente é entrar no jogo para ter mais peso, realmente eu acho que não vale a pena. E eu queria falar para todo mundo ter cuidado assim com a, sua, com a sua saúde mental, sabe? Porque é um jogo desgastante, é um jogo que exige muito de você. Então tenha cuidado se você vê que está chegando num ponto que está ficando complicado para pensa respira vê o que que você quer fazer o que, que você não quer o que, que vai, pode melhorar porque a gente já está tão difícil não vamos dificultar mais ainda para gente e obrigado moderação vocês foram incríveis uma pena ter ficado tão pouco assim mas eu prometo que se eu voltar eu vou ah, calma calma está cedo para despedir efetivamente ainda as cartas... não, É verdade já, já e eu e o Pamplona a gente está aproveitando muito Aqui ah, na, na extinção. Você deu azar nas pedras. Quem sabe você não dá sorte na repescagem em volta, não é verdade? Ai, será? Eu me sinto muito ruim em prova, né? Mas vai que cai aquela. É, vai que cai uma, isso é boa. Bom, amigo, da minha parte de dizer que você não tem mesmo que se envergonhar de nada. Pelo contrário, acho que as suas duas passagens pelo VD é, não foram passagens despercebidas. Tanto é que você recebeu o convite para voltar... E ontem o que aconteceu foi um evento, é, foi, tipo, foi incrível, todo mundo vai lembrar desse CT por muito tempo. É, muito legal ter você de volta depois de tanto tempo assim parado, que bom que você deu essa chance para a gente poder te assistir jogando. Quem não teve a oportunidade de ver você jogando para ver você em ação, quem sabe a gente a Consegue ver mais um pouquinho? Eu não vou, eu não vou declarar a torcida, porque eu já falei, assim, eu já sou uma pessoa naturalmente difícil de declarar a torcida, porque eu gosto de muita gente. Nesse cast, é absurdo. Tipo assim, eu gosto de todo mundo. Eu tô ansioso pelo chat de todo mundo, assim. Eu tô doido pra essas pessoas sentarem aqui pra gente conversar. Então, assim, estou torcendo por você, mas também estou torcendo pro, pelo Pamplona. E também, provavelmente, vou torcer por todo mundo que vem aí depois. Ah... Uh... O um ciúme desse jeito. Ah, não precisa, você sabe que não precisa. <risos> é. Gente, vocês que tá acompanharam até aqui, espero que vocês tenham se divertido com essa entrevista. O Ali é icônico. Vamos ver o que, que a gente ainda consegue tirar dele, vamos ver como ele se sai na prova. Será que será é um a... nude? Hum, e agora ver o que, que vem aí, né? Mais poderes, mais... o que, que a gente vai descobrindo também aos pouquinhos dessa Twitch aí maluca. Eu vou adorar é ver tudo isso que vai acontecer, gente. E ver lá, eu e o Pamplona, a gente dá com a pipoquinha Por ali. Estão alimentando isso. a gente lá, a gente tá vendo tudo que acontece. informações para quando a gente voltar, acabar com vocês. Muito bem. Por enquanto, é isso mesmo. Pegar a pipoquinha e assistir junto com a gente, que tá bom demais. <risos> gente, para vocês que assistirem, então, um beijo. Até o próximo Chaco Alvinho. Tchau, tchau.